Depois de nove meses planejando, faltando uma, uma semana. Não, Dez. sabe o que é? Putz, longe hein? caramba. É a preocupação de valer a pena é ficar nesse hotel. É isso. Você escutou? Escutei, preocupação se vale a pena ir para lá para ficar no hotel. É. é isso. Tá. Então, vamos lá. É, eu acho que de, o valer a pena é muito pessoal assim no sentido de marina você iria para ficar no rena uma noite eu iria porque é algo muito fora do padrão então seria uma experiência que eu assim como às vezes eu vou para o meio da Ladinara para ficar uma noite no templo e, e voltar sabe eu perco quase metade do dia indo quase metade do dia seguinte voltando mas eu acho que é uma experiência que vale a pena, né? Então é muito mais assim, é... para as meninas, tipo, como seria ficar numa hospedagem com robôs? É algo que elas realmente têm vontade de saber como é? Ou seria só, sei lá, ah, se der, deu, se não der, não deu? Acho que é. a... elas querem. Querem. Ah, então eu acho que vale a pena. <risos> Pronto, então <eu> <risos> A preocupação é que a gente lê, ah, mandaram 50% do robô embora e não sei o que, aí chega lá e não tem robô, ou sei lá. Não, tem. Assim, o que que acontece? Tinha robô que era assim, o um robô, sei lá, robô que leva a mala. Aí o robô demorava 20 minutos pra te levar pro quarto porque ele anda devagar. Aí o robô hum. que te acorda, aí ele não te acordava, sabe? Tipo assim, não, não é que agora você vai ver um monte de gente eles demitiram os robôs que estavam é, velhos, assim, robô que não estava funcionando direito. Aí falou assim, beleza, para esse tipo de função não dá para ser robô, vamos botar uma pessoa. Mas o conceito do, do hotel continua sendo o mesmo, é um hotel robô, mas ao invés de deixar 100% da, da frota, né, da equipe sendo robô, na verdade acho que não era 100%, era 98%, era uma coisa assim, era muito, quase 100%. Eles viram que não fazia sentido para algumas tarefas, que o robô não, não dava um bom resultado para isso, e aí trocaram por pessoas. Mas não quer dizer que vai ser um, uma hospedagem comum, né? Tá. Tá, então é isso aí. Vamos para <risos>